Drag me out of the bed, guys. Ah! Já temos um vídeo perturbador registrado pelo canal de investigação paranormal norte-americano. Aqui temos um explorador dentro de uma mansão abandonada investigando relatos de avistamentos de vultos pela casa, e não demorou muito para o mal se manifestar diante oh? de seus olhos. Oh? Lá no andar de cima, vemos um humanoide totalmente obscuro vagando lentamente pelo corredor. Hello? Ao invés de ir embora, ele insistiu na exploração e foi atrás da criatura, porém, nenhum sinal dela. That guys, me if I'm wrong. Eu não quero andar no chão, e acho que vocês vão comigo. Mas assim que ele retornou ao ponto de origem, novamente, a criatura se manifestou. Hello? Hello? Hello? está he o oh! que é o artista a de Hernande Álvarez? Ele tem contado nas redes sociais que tem presenciado eventos paranormais em sua casa. Para não sair como mentiroso, ele decidiu filmar e expor tudo ao público. Foi aí que ele registrou um verdadeiro festival de fenômenos inexplicáveis e de causar espanto. Já me vou, é? déjame salir Neste outro vídeo ainda registrado por Abiudio Hernandes vemos algo ainda mais sinistro, alguma coisa movimentando a câmera e certamente vai deixar você muito pensativo. Sua casa, quando ouvi um barulho vindo de dentro do armário, é possível ver que há uma criança ali dentro, mas como se ele não tem filhos? Ao abrir a porta, a surpresa, não havia nada além dos dois bonecos, é simplesmente inacreditável de onde saiu e para onde foi aquela criança. Uma dupla de curiosos indianos se dirigiram até um mortuário abandonado para fins de exploração. Tinha tudo para ser uma noite tranquila, até que eles descobriram que alguém ou alguma coisa chegou primeiro no local. Vai! Vai! Vai! Vai! Vai! Vai! Vai! Vai! O que é O que é isso? O é isso? é Há um ser vestido de preto ali dentro. Bom, talvez não haja motivo para tanto medo. Poderíamos dizer ser apenas um drogado se isolando da sociedade. Mas o problema começa quando essa criatura começa a andar sobre o teto. O é? Esse número tem o que é? Por isso, compre! Ah, ah. vai, vai! vai. vez do que, segundo rumores, seria o primeiro carro voador do mundo a voar sem hélices ou asas, pois dessa vez contou com um mecanismo de propulsão nuclear e tecnologia anti-gravidade, o que segundo muitos teria origem extraterrestre. Sim, a humanidade está evoluindo a passos largos, supostamente por meio de engenharia reversa. de investigadores do paranormal foram a um centro de escultura a pedido de um zelador para investigar uma série de recentes fenômenos paranormais que tem acontecido no local. Durante uma entrevista, algo apareceu diante das câmeras. Você... você aguarda aqui há bastante tempo Aqui desde que foi aberto o centro de escultura, né? Ah, é? Fazemos... Bastante tempo. Aqui desde que foi aberto o centro de cultura, né? Fazendo uns acho que 5, 6 anos. Nossa, Que legal. Um vulto negro surgiu vagando logo atrás deles. Imagens registradas por câmeras de segurança de uma casa na Indonésia mostram uma cena que te causará calafrios. Alguns jovens estavam distraídos quando uma mulher vestida de branco os surpreenderam. Um deles foi pego.